Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou te falar por que devemos saber funções orgânicas. Se você também quer saber o porquê, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te falar de uma forma simples de entender. Já imaginou você entrar em uma loja e encontrar as roupas todas misturadas? Roupas masculinas com roupas femininas, os tamanhos todos juntos. Uma tremenda bagunça. E ficaria muito difícil encontrar o que você deseja, não é mesmo? Esse exemplo nos mostra que separar itens semelhantes em grupos específicos facilita e muito a nossa vida. E esse mesmo exemplo é utilizado para estudo, nos estudos das substâncias químicas, que elas são agrupadas de acordo com critérios pré-estabelecidos, que leva em conta uma ou mais características que eles têm em comum. No estudo dos compostos orgânicos, eles são agrupados em classes funcionais, que são grupos de substâncias que apresentam uma certa similaridade em sua composição e em suas propriedades químicas. Então, as principais funções orgânicas são hidrocarboneto, ácido carboxílico, o álcool, o fenol, o aldeído, a cetona o éter, o éster, a amina, a amida, a nitrila e o aleto. Essas são as principais funções orgânicas. Bom, espero que tenha gostado. Não deixe de assinar o meu canal, pois postarei vídeos é, referente às funções orgânicas separadamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.